Oi pessoal da nossa página do Instagram A partir de hoje, faremos uma breve audiodescrição para trazer a maior inclusão possível Agora fiquem com a nossa descrição e logo depois disso, o nosso vídeo Oi, eu sou a Viviane A cor da minha pele é branca O meu rosto ele é mais arredondado Eu uso óculos de grau com armação transparente Eu estou usando uma blusa regata com as alças pretas mas a corda blusa em si é azul, com flores laranjas, amarelas e brancas. Eu tenho um cabelo cacheado, de médio pra grande. A corda é louro, dourado escuro. Eu utilizo um escapulário <risos> em todo o vídeo. E essa sou eu. Um olá pra todo mundo que tá me assistindo. Eu sou a Ana, eu estou vestindo uma camisa azul escuro. Eu tenho um rostinho redondo e branco, eu tenho cabelinho cacheado e castanho com algumas mechas laranja e eu sou da cor branca. Eu sou o Kaique, tenho um cabelo curto e crespo, minha pele é negra, eu uso um óculos de grau cuja armação é preta e vermelha e no momento estou utilizando uma camisa azul claro. Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a coeducação entre geração. O que é esse nome e o que ele significa? A coeducação entre gerações é um aprendizado de mão dupla. E acontece quando se cultiva um bom relacionamento e se mantém uma boa relação entre pessoas de diferentes idades. Em momentos de troca de saberes, de experiências e de sabedoria. Mas o que eu teria para aprender com um bebê? Ou com um idoso? Ou com um adolescente que às vezes pode não ter nada a ver comigo? De fato, aprendemos inúmeras coisas com pessoas de qualquer idade. Às vezes, a gente nem se dá conta disso, mas estamos aprendendo. E como é bom aprender coisas novas, não é mesmo? Bom, e aí nós temos muito a aprender com os outros, não importa a idade. E hoje, mais do que nunca, as relações entre gerações têm se mostrado de extrema importância para o aprendizado, sendo eles campos férteis e de aprendizados verdadeiros, que ficam para o resto das nossas vidas. E como a coeducação entre gerações pode contribuir para a sustentabilidade? Ela pode ser uma estratégia muito importante para garantir a sustentabilidade, sendo um dos pontos mais importantes para termos um mundo melhor. Imagine você: o que pode agregar de valor? Os saberes, as experiências das mais diversas gerações para o desenvolvimento da solidariedade, por exemplo, e o despertar para o cuidado socioambiental em nível planetário. E se você quer saber mais a respeito sobre o tema Coeducação, venha participar com a gente no curso. Ocasião é que também faremos o lançamento do livro A Coeducação entre Gerações para a Sustentabilidade, da autora Bel Domingues. Muito obrigada por assistir e até a próxima!